Jesus aos Doze Anos no Templo Quando Jesus tinha 12 anos, ele visitou o templo em Jerusalém, junto com seus pais. O templo é um lugar semelhante a uma grande igreja hoje. Era a época da Páscoa, a festa judaica mais importante. Muitas pessoas estavam na cidade para comemorar. Quando Maria e José voltaram para a cidade natal, Jesus não estava com eles. Eles não se preocuparam com isso. Eles estavam voltando para Jerusalém com alguns parentes e presumiram que Jesus voltaria para casa com algum deles. Depois de um tempo, eles não encontraram Jesus em lugar nenhum. Então, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de procurá-lo por três dias, eles finalmente o encontraram dentro do templo. Ele estava sentado com os estudiosos da Bíblia e os líderes judeus, discutindo sobre diferentes coisas na Sagrada Escritura, a Bíblia Judaica. Todos que estavam com ele é, ficaram impressionados com o quão bem ele sabia todas as coisas escritas ali. Maria o confrontou. Jesus, por que você não veio conosco? Nós te procuramos em todos os lugares, estávamos preocupados com você. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Ele estava se referindo a Deus como seu pai.